Tivemos o fechamento mensal da SP500, que perdeu os últimos fundos, e o Bitcoin continua segurando nessa zona dos 19.500 dólares. Incrível! O que está que acontecendo aqui agora? Sobre isso que eu quero falar. No vídeo de hoje, para a gente encerrar a semana e também comentar aqui sobre colapso financeiro, pessoal. O que vocês têm que ficar de olho e buscar se formar, então, no final de semana. Então, vamos começar aqui o vídeo. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Se inscreva também, se você não está inscrito, ative as notificações e participe também do grupo Telegram. Todos os links importantes aqui abaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá. Então, galera, vamos começar aqui olhando. Eu estava esperando o fechamento mensal aqui da SP500, tá? Hoje foi também um dia um pouquinho conturbado aqui. Estava acompanhando os mercados. Tá? Sem grandes movimentações aqui do Bitcoin, tá? Realmente algo que está. É impressionante, tá? Interessantíssimo aqui ver a SP500 lá, caindo, caindo, caindo, caindo, Bitcoin segurando, né, pessoal? O que, que o Bitcoin está esperando aqui para continu... continuar essa queda, né? Acho que as pessoas estão se perguntando. Pessoal, aqui no grupo do Telegram tá extremamente afoito aqui, né? Ansioso. Então, pessoal, vamos lá. O que a gente pode fazer nessa situação aqui, né? Primeiro, vamos olhar aqui esse P500, começando aqui, então, obviamente. A gente, então, fechou o semanal aqui, o mensal, na região dos 3.604 pontos, né? Então, perdemos o fundo anterior nessa zona aqui dos 3.677, né? o que que tá acontecendo aqui no uh, aqui desculpa eu tô no tá olhando o, o, o semanal pessoal desculpa o mensal eu olhar o mensal mensal fechamos 3.604 tá aqui tá então a gente perdeu esses últimos uh, fundos aqui ó nessas regiões dos 3.786 tá e no semanal agora sim que eu queria falar para vocês a gente tem aqui então a gente tá fazendo aqui algo interessante que é essa divergência bullish aqui no semanal fique atento isso aqui tá eu acho que acho que é algo impor importante a gente prestar atenção essas divergências nas né, pequenas elas funcionam muito bem, tá pessoal? Então fiquem de olho. Vou ver se o gráfico vai me deixar desenhar aqui. Então tá aqui, ó, fazendo, os, fazendo fundos ascendentes no RSI, enquanto fazemos fundos descendentes no Price Action, tá? Isso aqui é interessantíssimo. Quando a gente vê isso aqui no semanal, tá pessoal? Vocês viram lá que o Bitcoin, quando a gente fez o topo duplo com a, a divergência bearish no semanal, o Bitcoin simplesmente ele escorregou mesmo na, de vez ali, caiu muito, né? A gente fez esse topo duplo aí que deixou o Bitcoin simplesmente não parou de cair. Então, pessoal, obviamente, né, a gente tem que saber que o macro está péssimo. tá? Geopolítica, macro está macro tudo aí é extremamente complicado. A gente está vendo aí, saiu hoje, inclusive, o resultado do PCI aqui também, mostrando que ah, as políticas monetárias não estão fazendo os efeitos que são necessários para conter a inflação. Esse é um sinal que deixou mercados aqui também hoje caíram, né, no dia de hoje. E, então, pessoal... Macro extremamente péssimo, tá? Parece que não vai ter jeito, os Estados Unidos vai ter que continuar com esse aperto aí é, monetário. E a questão aí também geopolítica aí que está extremamente complicado. Né? A gente está vendo aí a Rússia aprontando, né, pessoal, lá na Ucrânia. Então, há vários fatores aí que estão deixando a gente extremamente. todo mundo preocupado. O mercado está extremamente ansioso, mas acho que o macro está pegando mais. Uh, vários países aí, né, com essas moedas tendo vários problemas aí, o Reino Unido, o Japão. E, e esse é algo que vai só, a tendência é só piorar aí, né, pessoal, com o aumento, aumento de taxa de juros dos Estados Unidos. Sobre isso que eu quero falar aqui no final do vídeo, então fica aí até o final, extremamente importante que eu tenho que dizer para você aqui, tá bom? Então, deixa aquele like, fica até o final aí, comente também abaixo o que você está fazendo nesse momento, eu quero saber a opinião de vocês aí, tá? Tem muita gente aí que eu sei que tem bastante experiência no mercado, eu gostaria que você compartilhasse a sua opinião aqui nos comentários aí, tá? Mesmo se você não tiver a minha experiência, coloque aí abaixo, eu quero saber o que, que você aí tá fazendo, eu vou responder todos a, a, os comentários que tiverem aqui no YouTube, tá, pessoal? Então, essa divergência aqui é interessante, tá, também no 4 horas, se a gente puxar 4 horas aqui, pessoal, a gente tem divergências também no RSI formando aqui, tá, fazendo fundos descendentes aqui, o RSI uh, com, com fundos ascendentes aqui também, no, aqui no RSI, a gente pode ver fundos, ascendente, uh, fundos ascendentes, quantos fundos descendentes aqui também né, no, no 4 horas, tá, Aqui é um tempo gráfico, eu gosto de olhar bastante a SP500, Tá bom um, De novo, tá? É só um indicador que não é que vai mostrar pra gente que a gente vai ter pump, tá, pessoal? Mas é interessante a gente acompanhar tá? e também a gente tem esses gapzinhos daqui da, da sp 500 só puxar os gaps aqui, até eu não ia falar disso no vídeo aqui, mas é bom a gente comentar. A gente formou alguns gaps aqui da, da sp aí tá galera? Então a gente pode vir pra cima aqui para fechar esses gaps nessas regiões aqui de 3750, né? Que tá bem próximo, inclusive, lá do fechamento uh, mensal. né? Então, é uma zona aqui que se assim, a gente olhar para SP500, né? a gente pode ver que essa zona da SP500 aqui, ó, essa zona aqui dos 3.750 até 3.780, seria uma zona interessante da SP500 voltar a testar, tá bom? Então, tomem cuidado aí que... Um, eu sei que o pessoal já começa a querer shortar, está perdendo fundo, vou shortar, nunca é uma boa ideia a gente estar tá shortando no fundo. Eu gosto de buscar, vocês sabem, já falei para vocês aqui, pullbacks, da tá, com liquidação aí do shorts para buscar... É, esses, esses shorts aí para é o Bitcoin que eu tava fazendo inclusive nos últimos dias eu mostrei para você na última análise aí também tá então eu vou passar para também inclusive falar sobre a minha estratégia o Bitcoin a, a estratégia mais arriscada e também a mais digamos mais conservadora aí também que você pode ficar é, de olho tá galera então fechamos aqui esse pequeno só tem que esperar aqui agora domingo para ver como vai ser essa abertura dos Futuros né segunda-feira tá mas a coisa não parece então tá nada boa tá galera essa é a questão toda é, então, à medida que o preço do Bitcoin vai subir, aí, tá? eu vou estar interessado em shortar. É, obviamente, se a, a SP500 reverter, que eu acho que vai ser um pouquinho pouco provável, aí, eu vou estar, no caso, um, aí, sim, interessado em fazer compras no Bitcoin, caso a gente voltar a ficar acima dessa zona aqui dos 3.780 pontos, aí, tá, galera? Antes disso, eu acho que a coisa está extremamente um, arriscada, aí, eu diria, tá bom? Então, falando aqui rapidamente sobre DXY também. A gente está aqui, buscou esse topo desse canal aqui no semanal, eu comentei para vocês, tá? É uma região que eu, tô, que eu falei para vocês há muito tempo, a gente estava aqui embaixo, aqui praticamente em, lá em junho de 2021, essa zona aqui em maio junho de junho de 2021, estava falando para vocês que a gente está buscando suporte nessa, nessa LT, LTA aqui e. Se, se, se a, a, a, não, o, quanto mais subiu do XY aqui, eu vou estar interessado nesse topo aqui desse canal, em buscar fazer compras o Bitcoin, tá? Então eu tô seguindo essa estratégia de fazer compras o Bitcoin, não estou deixando de comprar, tá, pessoal? Porque é, eu acredito nos fundamentos, tá? O Bitcoin para mim é hard money diferente da, da, das moedas fiduciárias que na minha opinião vão entrar em colapso tá? e quando menos você esperar pode ser que um dia é, o dinheiro que você tem no banco aí, dólares, pode ser que isso aí né, simplesmente não esteja valendo nada, eu acredito que a gente vai seguir no cenário de hiperinflação, eu já comentei em outros vídeos para você também, tá, então é que eu tô estudando aí, buscando me informar, e para mim Bitcoin é uma excelente forma de você se proteger, tá, então Bitcoin, imóveis, ouro, tá? tudo são ideias que você pode buscar se proteger, porque, é, infelizmente pessoal, as moedas, as moedas judiciárias aí, eu, eu não, estou sempre com o pé atrás, você já me conhece, né, então... Uh, DXY aqui agora, nesse momento, a gente continua aqui com algumas divergências aí também, tá, no, no semanal aqui ainda, uh, né, rolando, então fiquem de olho aqui por DXY nesse topinho, mas parece que as coisas não tem, não tem previsão para melhorar aqui, tá, então é, é um ponto que a gente tem que ficar atento, mas essas divergências aqui, estou por esse canal também, é uma coisa que me deixa um pouco aí, é, né, de certa forma, uh, ansioso aí, e, e que me faz... Sempre aí a buscar compras aí também o Bitcoin, tá, galera? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar fazer. Por mais bearish que pareça, a gente não sabe, a gente não consegue adivinhar o futuro. Aí tá? é uma coisa que vocês têm que... Uh, todo trader investidor aí tem que saber. Ó, a gente não, eu não tenho, não sei como saber, não tem bola de cristal, não sei o que vai acontecer. Tá? Acho que nenhum uh, investidor trader vai sabe de fato, é exatamente o que vai acontecer. É isso aqui. Tá, então a pessoa que fala isso, é, tenha muito cuidado, Tá. É, até uma coisa que eu comentei hoje na, na live ali com, com o Carlos, cuidado com fanatismo, com idolatria, galera, tá? Não quero ninguém aqui no canal, que acompanha meu canal, me idolatrando. André, sou teu fã, cara, não gosto de não quero que ninguém seja meu fã, tá? Eu não, não, não quero isso. É, eu acho que isso é muito perigoso, pessoal. Se você tem algum analista que você acompanha aí, que fala pra você que vai acontecer exatamente isso... Tá, é, tome cuidado porque você pode ter problemas, tá? não, não, não bote aí uh, o seu aí na reta por nenhum analista, faça a sua estratégia, o que você considera interessante para o seu dinheiro, tá bom? Então, é, você tem que buscar uma estratégia que você tem que, uh, tem que ter um certo risco para você ter retorno, nenhum... nenhum nenhum uh, retorno vai, ser, vai acontecer sem ter risco, tá, pessoal? Então, essa que é a verdade no mundo de investimentos e trades, se você não tomar risco, você não vai ter retorno nenhum. E as pessoas acabam querendo ter a compra fácil, que vai ter o retorno, não vai, não vai, isso não vai acontecer. Né? E nem a venda fácil, ninguém... É, é muito difícil você realizar uma venda, né? A venda ideal no topo, a compra ideal no fundo, isso não vai acontecer, tá bom? Então, é, tem uma estratégia, esse, esse é o ponto principal aqui, eu quero deixar para vocês para finalizar a semana, tá? Então... O que, que a gente pode fazer aqui agora no Bitcoin, galera? Nessa região aqui que a gente está, tá? O tá? Que, que eu fiz aqui, tá? E vou continuar fazendo. Eu vou ter compras aqui para o Bitcoin que eu estou fazendo aqui, tá? Estou acumulando, fiz shorts aqui. Já comentei para você sobre esses shorts que eu tenho feito aqui. Inclusive, eu vou passar aqui nos indicadores da Hayblock para a gente ver aqui também. Tá? Você pode tentar fazer algo nesse, nesse sentido também, tá? Então, compras aqui que eu considero que me, que me deixam confortáveis para o Bitcoin tendo aí dinheiro né para poder comprar regiões ali abaixo dos, dos 16 13.900 11.800 dólares tá e já tô avaliando de botar ordens lá na região dos 10 mil dólares ali para baixo tá mas eu acho que vai ser é pedir demais tá eu acho que já vai ser é muito uh, bitcoin cair ali até ele chegar lá vai pode demorar um pouquinho Tá, então as ordens mais próximas aí estão posicionadas. Estou tô com, tô comprando nessas regiões aqui de qualquer forma, tá? Acho que uma excelente, são excelentes compras que a gente pode fazer olhando aí o médio e longo prazo. E vou comprar mais caso as pequenos aí, A gente tenha um pump da as pequenos levando em consideração que a gente tem essa divergência bullish aí no, no semanal e a gente consiga romper essa LTB. Estou de olho nessa LTB aqui, ó, pessoal. Mas amarela lá de cima, a LTB histórica que vem lá praticamente desde lá de novembro de 2021 aqui ó a gente tem uma LTB tá aqui vem lá de cima então se a gente conseguir romper essa LTB aqui para cima com o sentimento melhorando aqui a gente pode então aqui é, o sentimento melhorando o que que é o sentimento melhorando a gente vê o open interest subindo com o long short ratio caindo tá e isso pode então caracterizar para gente aí a gente pode formar um fundo duplo aqui para o Bitcoin tá galera então não descartem isso tá eu sei que vai ter gente que vai querer já começar a rir, já, já né, abrir um sorriso ali que, ah, André, tá viajando, cara. Não descarte, não descarte tá? Bote aí nas suas... Na sua, nos, nos, nas possibilidades, tá bom? Então, se a gente conseguir romper essas LTBs aqui para cima com o sentimento melhorando, e especialmente se a gente conseguir manter um suporte nessas zonas aqui dos 21 mil dólares, eu acho que pode ser uma excelente compra pra gente aí, tá bom? Então, a gente pode sim aí comprar. E o Bitcoin agora ele não tem muito... A gente não tem mais capitulação dos mineradores, não tem nada aqui impedindo, de fato, aí o, o preço, né, pessoal, a, a voltar essa. Voltar a subir. Tá? Obviamente, eu, André, pessoalmente, acredito que a gente vai ainda buscar valores mais abaixo, tá? Essa é a crença que eu tenho, tá? mas é uma crença minha. É, não tem nada que vai dizer para... Vai de fato garantir que isso vai acontecer. Então, estou com as ordens aqui posicionadas mais abaixo, tentando ver se eu consigo aproveitar essas oportunidades, né? Mas pesadamente mesmo, pessoal, nessa mente vocês, estão na região dos 3.900 ali, por ali eu tenho muita ordem ali para poder posicionar minha banca pesadamente bitcoin. Caso a gente faça esse rompimento aqui, eu posso desfazer essas ordens e comprar mais acima aí, tá dependendo como for a movimentação das pequenas. E eu vou avisar para vocês no Telegram. Participe do grupo do Telegram, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, se você não tá inscrito, que eu vou avisar para você aí se eu achar que realmente agora é mais uma região que a gente vai poder se posicionar mais aí, tá? Então, galera, é, para o mercado futuros aqui, eu continuo com a minha estratégia de fazer os shorts para Bitcoin, shortando as regiões de pool de liquidação, realizando aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui no, no High Block rapidamente aqui então. Então, uh, eu, no último vídeo eu mostrei para vocês que estava fazendo shorts aqui nessas regiões de 19.700, aqui eu comecei a posicionar shorts que a gente tinha aqui nos, nos, nos hitmaps de liquidações da, da High Block, eu mostrei no último vídeo sobre isso, tá? Então, fui, fui posicionando shorts acima. Tá, então pegou meus shorts aqui já fui realizando que formou pools de liquidação da, da BitMEX aqui abaixo, tá, galera? Então, esse indicador da High Block aqui, ó, se você não tá usando, se você gosta de fazer alguns scalps aí, trades mais rápidos, cara, não tem como você fazer trade, cara. Eu não consigo, eu não consigo entender como a galera faz trades aí sem usar isso aqui, tá? Eu acho que nessas regiões aí é impressionante como, como o Bitcoin ele vai lá pegando esses pools aqui, ele forma e pega. É incrível, tá? E principalmente esses que são próximos, que estão muito próximos aqui, ele acaba pegando. Então, entrei no short nessa região aqui 19.700 né? Short pequeno, tá? Não foi um short. Vou escalando esses shorts a medida que o preço vai subindo. Então pegou parte dessas minhas aberturas aqui. E quando ele desceu aqui, pessoal, já fui realizando, tá? Então não deixo para realizar, né? Vou deixar para realizar só aqui nos 17.300 não. Vou realizando a medida que o preço vai caindo, tá? Então, já realizei aqui, vou é, é, realizando esses shorts aqui. Tá, e aqui agora, pessoal, subindo aí também. tô buscando né, mais shorts ainda para o Bitcoin. Tá, e vou estar tá realizando esse preço que voltar a cair. Tá, eu só vou ser no caso aí, estopado nesse shorts aqui. Caso uh, caso, no, ca no caso, o Bitcoin ele se romper a região dos 20.800, tá, e você estopado assim, feliz. Tá, galera, porque tô comprando Bitcoin, eu tô conseguindo fazer lucros nesses shorts aqui. O que tá me deixando feliz, então. Uh, Comprando Bitcoin, se estopar nessa região dos 20.800, eu vou estar com minhas, minhas ordens estão mais ou menos aqui posicionadas mais nessa região dos mil aqui, tá? conforme eu vou mostrar para vocês também aqui nos hitmaps de liquidação. E uh, tô realizando esses shorts nessas regiões aqui de novo, dos 18.500 aqui, 8.500 18 para baixo, aqui até a região dos 17.800 dólares. Né? E fazendo compras também no spot para o Bitcoin, tá, galera? Nessas zonas aqui estou fazendo compras para o Bitcoin. E vamos ver se o Bitcoin consegue segurar acima dessa região dos né? Se conseguir segurar e romper os 21 mil lá para cima, eu ser estopado, eu vou buscar. Uh, dependendo do sentimento da sp 500 eu vou buscar reverter, inverter a mão e voltar com longs, né? E vou estar feliz de ter acumulado o Bitcoin, tá bom? Então, dos indicadores de high block da BitMEX é isso. Agora vamos puxar aqui os hitmaps, da, uh, hitmaps aqui da Binance. 12 horas a gente pode ver essa região aqui dos 22.300 dólares, que é mais ou menos com bastante liquidez. É um ponto que a gente tem que ficar atento aqui, tá? E formando liquidez mais abaixo também, aqui, ó, até essa zona dos 15.600 dólares. Estou de olho aqui também. Tá? Então, a gente não pegou tudo aqui não, tá? Então, basicamente, eu botei alguns shorts nessas zonas aqui mais acima, acabou não pegando. Tá? Então, é isso. E vamos olhar aqui também o de 7, 7, um, 7 dias aqui também. Ó, 7 dias e pode ver que essa zona aqui, dos 21 mil dólares, tem bastante liquidez formada aí, tá? Nos 21 dólares aqui em cima. E essa região aqui dos 18.400 500 confluente ali com, com a, com a BitMEX tem pool de liquidação aqui, até a região aqui dos 15.300, também tem aqui nessa zona aqui dos 17.300 também, tá galera? Então a gente pode ter sim aí, esses bear traps aqui, pelo menos nessa zona aqui dos 17.000 dólares, a gente pode ter bear trap aqui, tá? 16.900, pode ter bear trap e preço voltar a subir, mas de novo, macro, geopolítico, péssimo, são zonas, são, é, são, é, um trade, extremamente arriscado se você buscar longues aqui para o Bitcoin, compras, tá? Então você tem que estar ciente que se a gente perder essa zona de 17 mil aqui, 800 por aqui, pessoal, começar a cair, uh, começa a ficar difícil porque você também não quer estopar, enfim, cara, eu acho que é um trend um pouquinho mais arriscado. Eu estou acumulando, mas sabendo que eu vou ter que talvez segurar esses, esses, esses, essas compras aqui por algum tempo, tá? Mas tranquilo, são... É, é, é, banca minha lá que eu tinha estopado já... É, vendido na região lá dos 45 mil dólares para cima tá então para mim não é um problema de começar a me reposicionar e balancear aqui meu minha banca nessas regiões tá bom mas obviamente compras pesadas voltar nessas regiões mais abaixo aí devido a essa ação do, do macro aí vamos olhar aqui também um mês aqui na High Block a gente pode ver também aqui no mês Uh, de novo a região dos 21 mil dólares e acima também tem aqui nos 23, tá galera? Mas eu não tô muito, enfim, se você estopar do antes aqui, caso o preço voltar a subir, ficar acima da região dos 21.800 tá? e a região dos 8 mil dólares aqui, até a zona aqui dos 15.300, a gente tem aqui também liquidez aqui num, num mês, tá? Então, galera, o indicador de sentimento dela é melhorada, né? Aqui o, o nosso long short ratio está na casa de 1.1.3 aqui, tá? Mas eu não estou conseguindo, assim, não estou operando muito em cima disso aqui, que é muito, para mim é muito complicado. Não fico o tempo todo acompanhando aqui essas, essas liquidações sempre aqui no, no, no computador, tá? Então eu já vejo esses pontos de liquidação aqui, eu já posiciono as minhas ordens uh, para realizar, para comprar, enfim. Eu acho muito mais fácil de operar seguindo essa minha estratégia, tá? Então mais indicadores de sentimento que estão melhorando nesse momento, que as sardinhas estão vendendo no curto prazo aqui também, as baleias que estão acumulando, né? Então vamos ver como vai ser, como vai se comportar o Bitcoin, mas para o final de semana não estou esperando muita coisa não, tá? Vamos ver se o Bitcoin surpreende, né? Eu vou avisar para vocês também aí no Telegram, a gente vai estar juntos, todo mundo está se avisando aí no Telegram, então participe também de novo aí no Telegram para você ficar por dentro de tudo. Agora, galera, vamos falar sobre, então, o um, sobre o colapso financeiro aí, tá? Que eu acho importante você ficar atento aí, eu estou realmente... Um, Estudando sobre isso, buscando informação, o que eu vou fazer final de semana praticamente, semana todo aí, estudar sobre crises, uh, sobre as moedas fiat de novo, revisar tudo que eu conheço. Tá? E pode ser que eu avise para vocês também no Telegram, mandem algum áudio sobre as minhas pesquisas aí. Tá? Antes de mais nada, só lembrar para vocês também, galera, aproveitem a promoção da Prime SBT, vou deixar o link aqui abaixo uh, da descrição para você criar sua conta na Prime SBT, tá? Leva um segundo, é muito fácil, você pode então fazer short da SP500, uh, Bitcoin, Forex também, tudo usando essa margem em Bitcoin, tá? É uma excelente corretora, tá apoiando aqui meu canal. Você também vai poder participar do Grupo VIP. Qualquer depósito que você fizer na corretora aqui, você pode participar do Grupo VIP. E com certeza contar com a minha ajuda, tá? Pra que você precisar aí, tá bom? Vai ser bem interessante esse Grupo VIP. Eu tô bem animado aí para poder é, organizar de novo essa, isso aí tudo, beleza? Então, vamos ver aqui, falar um pouquinho sobre o colapso financeiro, pessoal. O que, que é isso aqui, tá? O que, que tá acontecendo? A gente tá vendo então aí, ó... Vários, um, vários países aí, como a... Eu quero falar aqui sobre os treasures dos Estados Unidos, né? Então, vários países aqui estão, no caso, nesse momento, eles, como, como o Japão, né como a, o, o Reino Unido, estão com problemas nas suas moedas fiduciárias aí, né, pessoal? Isso é um problema extremamente é, grande tá está tendo, porque o dólar está se fortalecendo e tem aquela teoria lá, né? do dólar Milkshake, que acaba com a taxa de juros sugando aí força, sugando todas as outras moedas financeiras O que, que os outros países vão fazer para proteger as suas moedas judiciárias Vão começar a comprar elas, né? E para isso elas vão, então, vender, na minha opinião, aí, títulos americanos aí, tá? Então, os treasures aí, né? Os bonds lá dos Estados Unidos. E vários países aqui, que a gente pode ver, então, nessa, nessa tabela, o Japão tem aí mais de 1.2 trilhões de dólares aí, em títulos né, da dívida dos Estados Unidos, a China também tem bastante, os Estados Unidos, então são, uh, são securities aqui importantes, né? Do, do, do Estados Unidos que esses países seguram, né? Só que à medida que, os, que os, suas moedas vão sendo valorizadas, eles vão vendendo isso aqui para poder estabilizar a moeda deles. Só que isso pode gerar um problema grande de liquidez, galera. É aqui que acontece, inclusive o Bitcoin ele pode sim, a uh, algum momento. Um, substituir aqui essa reserva de valor dos países, né? Os países compram isso aqui porque é um ativo de extremamente, é, é de baixo risco, né? Os bons dos Estados Unidos. Então, uh, os países compram isso aqui como uma reserva de valor também, né? Então, é, eu acredito que isso aqui pode ser uma tabela que a gente possa no futuro aí substituir por Bitcoin, tá? É assim que eu estou enxergando aí a minha visão para o Bitcoin no longo prazo. Só que os países vão começar a vender isso aqui, galera, é um momento que não vai ter a liquidez vai ficar muito complicada, tá? Então, eles não vão conseguir vender mais e isso pode gerar um colapso gigante no sistema Fiat aí, nas moedas financiárias, tá bom? Então, esse é um ponto importantíssimo, que vocês têm que ficar atentos aí. Uh, eu tô bastante, basicamente aí bastante apreensivo em relação a isso, né? Por isso eu tô, assim, tudo que você puder aí fazer para poder se, se, se posicionar mais em ativos né? hard money, como você comprar é, ouro, é, Imóveis, Bitcoin, tudo que você, que não seja que, que nenhuma entidade possa tirar de você, né? Na verdade, mesmo ouro ou então imóveis, o governo pode em algum momento tirar de você, mas uma coisa que, com certeza eles não podem tirar é Bitcoin, tá, pessoal? Por isso que eu sou tão bullish com Bitcoin. Quando vocês têm os fundamentos aí, você realmente vai entender que realmente o Bitcoin é algo de é, incrível, tá bom? Então. Os países também têm reserva de valor, né? A gente sabe disso. Esse é outro fator que a gente tem que acompanhar aqui também. E para mim, eles vão cada vez mais se expor aí em Bitcoin, tá? Como o Salvador tá fazendo. Tá? Eu acho que é algo que... Eu, como eu vejo o futuro pro Bitcoin, mas a gente está recém no começo, tá, galera? Então, basicamente isso aqui. Também a gente pode ver empresas que têm já compraram Bitcoin. Aqui é MicroStrategy, Galaxy Digital Holdings aqui. Tesla, enfim. Essas empresas, na minha opinião, vão estar tá, é, se expondo mais comprando Bitcoin. Né? Aqui Mercado Livre também. Tá, então, acho que é, é importante, acho que várias, várias empresas aí, países, vão começar a se expor também mais em Bitcoin, que é, no caso, para mim, vai ser a reserva de valor mais transparente, mais segura aí que alguém pode ter, tá bom? Então, estudem sobre isso aqui, qualquer dúvida que você tiver, comente aqui abaixo, vou tentar responder aí na medida do possível, tá? É um assunto bem complexo, mas se eu tiver algumas referências também, eu colo para vocês aí também no Telegram no final de semana que eu for encontrando aí, tá galera? Então, no mais, é isso. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo de hoje. Vão acompanhar aí como vai ser essa a, a SP 500 aqui. Tá? Vai ser realmente importantíssimo uh, de ver como vai se, se desenrolar isso aqui. final de semana, não estou esperando uma grande coisa, mas tudo pode acontecer. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar. Extremamente importante. Se inscreve no canal, ative as notificações. Vou deixar também aqui como operar na Prime SBT. Link aqui na, do lado direito da tela e também na Bybit. Ambas estão dando aqui bônus para você operar na corretora. Qualquer, qualquer dificuldade, você pode mandar mensagem para mim pelo Telegram e a gente vai se falando. Um bom final de semana a boa sexta-feira e a gente se vê em breve. Um abraço!